Dessa vez os heróis perderão a guerra Mas vamos cumprir uma velha promessa Se nós não conseguirmos salvar a terra Nós vamos nos vingar Por cada ser vivo que se foi perdido Pelo que ele fez com os nossos amigos Devemos fazer pagar esse inimigo o jogo que custava Foi assim sem mais nem menos Metade de nós morremos Todos juntos e perdemos Nos sentimos tão pequenos Me disseram que todos somos pó E que um dia ao pó tornaremos Não me disseram que, que seria pior, pior e que aconteceria Estala de Deus, traz é. o que você fez! O meu nome é redor, me dizer E bilionários Lutando lado a lado yeah! E fomos derrotados Não esqueço o passado oh, yeah! Eu tenho que vingá-los Por quem nos foi tirado oh, yeah! Esse é nosso ultimato right! E eu sei que A dor vai passar. Não acabou. Eu ainda posso lutar. É que eu sou impossível Vingador. de parar. Vingador. Eu vou me vingar. Vingador. Uma vira sem pó, o que, cê faria? O que cê faria? Como você faria? Como você sentiria? Arruma alternativa, arruma chance mínima de salvar essas vidas. O que você faria? Você não tentaria, não se vingaria. Mesmo que isso fosse uma missão suicida. Passam anos, anos, mas não esquecemos. Tudo o que vimos mudou quem nós somos. Então hoje juntos nós conseguiremos e te provaremos que não existe trono. Faltos e vilões. Campo de batalha, última jogada, o fim de uma saga E se nós morremos, vamos morrer como super-heróis Manobra e joias pra reviver aqueles que nós amamos Que a dor vai passar Não acabou Eu ainda posso lutar É que eu sou Impossível de parar Vingar Eu vou me vingar Hoje nós seremos vingadores